Luz, o Espírito, Deus, é uma seidade perfeita, pura, indivisível e infinita. Assim, é impossível que exista algum ego, ser, mente ou corpo de natureza pessoal. Espírito é nossa vida. Nossa vida é Espírito. Espírito é nossa mente ou consciência. Mente ou consciência é nosso espírito. Espírito é nosso corpo. Nosso corpo é espírito. O espírito é nosso único ser, eu ou mim, incorpóreo imensurável, sem fronteiras, sem tempo e sem espaço. Inexiste qualquer ego, corpo, mente, ser material ou humano. Inexiste qualquer mortal. Há unicamente mim. Eu sou o um que é real e presente. Quando esta nova revelação é vista e aceita, deixa de haver doença, sofrimento, dor ou morte. Tão logo se desvaneçam as crenças e ensinamentos. Vendo-nos como mortais, humanos ou humanidade, acabarão as distorções e concepções errôneas, bem como os ensinos falhos ou pensamentos errôneos. A visão de que o eu único, eu ou mim, reina sozinho e de que é impossível que haja alguma outra identidade, seja como mente, consciência ou corpo, deve fazer com que as crenças e ensinamentos que identifiquem alguém como sendo homem ou humanidade sejam rejeitados e descartados. É no âmago desse tipo de identificação que a sujeição ao sofrimento, doença e limitação pode ser encontrada. livramo nos portanto, não do sofrimento, da preocupação, do medo ou da velhice, mas da crença ou a aceitação de que somos um ser humano ou um mortal e de que nosso corpo é material ou físico. A cura da doença jamais porá um fim a ela, nem a cura do sofrimento determinará o seu final. Tampouco a negação da matéria para algo além de manter alguém na crença de ser ele um mortal dotado de corpo material, prolongando desse modo sua ligação com a doença, carência e sofrimento. Esta nova revelação está destinada a vir universalmente. O tempo é aqui não apenas para que conheçamos a verdade, inadulterada, mas para que a pronunciemos em alto e bom som. O Espírito é nosso único eu. O Espírito é nosso único corpo. O Espírito é nosso único mundo, completo, perfeito, presente. O Espírito é o único eu ou mim. Em decorrência dessa revelação extremamente profunda, de que somente o Espírito é tudo, de que nada mais está presente, aqui e agora, senão o Espírito, Deus ou um, a crença e o ensinamento de que somos mortais, humanos ou humanidade, terão o seu final decretado. Ao percebermos que somente existe o nosso eu, ou eu sou, imediatamente deveremos renunciar a toda a crença e ensinamento que nos mantém sujeitos à mortalidade e ao sofrimento, por nos identificar com outro ser, mente e corpo, que não o um crença e ensinamento, deverão ser abandonados. À luz de nosso amor ilimitado e irrestrito pela verdade e realidade, e na certeza de nossa visão pura e conhecimento perfeito, de que existe somente um eu, uma consciência, um mundo. nós sabemos e declaramos Jamais terá havido um desvio do ser ou uma criação de mortais. Sabemos que não somos um mortal. Sabemos que não somos uma mente humana. E sabemos que não somos um corpo material. Sabemos que não vivemos numa existência humana. Somente existe a verdade, o eu sou único, a seriedade única. Este é princípio, poder, vida e ser. Que ninguém mais continue crendo que é possível descobrir o que é a verdade através da reversão da ilusão, ou pela negação dos sentidos materiais. O conhecimento pelo espírito interior do que a verdade é, traz o simultâneo conhecimento de que não há sentidos materiais. Alguém identificado exclusivamente como a mente única, não possui nenhuma consciência de ilusão ou crença no erro. Este fato precisa ser evidenciado. Somente a crença retida por alguém de que ele está separado ou sendo outro eu, ser e mente, além do único, pode levá-lo a acreditar em seres mortais, em sentidos materiais e na ilusão. Nesse caso, ele ficará sujeito aos problemas as vicissitudes, limitações e sofrimentos. Então logo alguém perceba e aceite a revelação de que Deus, o Espírito, é a sua totalidade, e a totalidade de todos, de que ele não está separado de Deus ou do Espírito, conhecerá a nulidade do testemunho material. Conhecerá a nulidade da crença mortal ou da existência humana. Sua única terapia para o pecado, doença, sofrimento e limitação será o seu próprio conhecimento perfeito da percepção de que o espírito é a sua própria egoidade eterna, aqui e agora presente como a totalidade de sua vida, ser, mundo e existência.